Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse lindo apartamento pode ser seu. Aqui eu o hall entrada dele, tá? O corretor não está à venda, então vem cá que eu vou te mostrar. Não adianta ficar olhando o corretor, tem que olhar o imóvel. Lindo apartamento, dois quartos, mobiliado, sala, estar, jantar e um cantinho alemão maravilhoso, tudo integrado aqui. Pode ser seu esse lindo apartamento, com a pequena entrada e saldo em 50 meses direto com o proprietário. Gente, eu fiquei apaixonado, sabe do quê? Olha o tamanho dessas aberturas aqui, você enxerga o céu de fora a fora, não é lindo? É um lindo apartamento, duas quadras do mar, juntinho uma das praças mais procuradas aqui do bairro Zona 9, em Capão do Canoa. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira toda revestida com cimento queimado. Balcão aqui americano, São Gabriel, sabe? Pra você colocar seu churrasquinho aqui. Aqui nós temos um cantinho alemão para você descansar depois daquele almoço maravilhoso e aqui meu caro nós temos a nossa cozinha juntinha da área de serviço toda ela completinha e aqui nós temos um privilégio hoje tá chovendo que pena Nós temos um privilégio de ainda ter uma vista parcial do mar você cozinhando aqui para você se inspirar na paisagem e fazer aquela comida gostosa aqui é nossa área de serviço pronta também só colocar a máquina de lavar e agora eu quero te mostrar então os dormitórios a parte privativa desse belo imóvel já vem com ar-condicionado split prontinho para você, aqui é o nosso banheiro social, olha que lindo o banheiro prontinho, com LED, já com box em vidro, chuveiro a gás, esse edifício tem água quente, gás central, e hidrômetro de água individual, aqui o primeiro dormitório, janela para o norte, ar-condicionado split, são duas camas de solteiro, Aqui, então, um belo armário guarda-roupa, bastante espaço para você, inclusive, morar aqui na praia, meu cara. E aqui, a famosa suíte, a suíte do casal, onde você e o seu crush vão ver momentos inesquecíveis. Olha só, papel de parede revestido, ar-condicionado também, janela norte, enxerga o mar, vista parcial. E eu quero te mostrar um detalhe aqui nesse, nessa suíte, tá bom, meu cara? O que é o detalhe de... Nós temos um belo banheiro aqui com box, com tudo pronto. E olha que cubo mais linda essa cuba aqui de porcelana, torneira monocomando, água quente, água fria, prontinho, valor de condomínio muito baixo, IPTU baixo também. E aqui, à minha esquerda, nós temos um belo guarda-roupa para estar guardando as suas coisas aqui. E, meus caros, esse apartamento pode ser seu. Chama aí se você gostou. Deixa aquele aquela joinha aquele coraçãozinho que incentiva o corretor a continuar fazendo belos vídeos para você e muito obrigado Deus abençoe seu dia sua semana até o próximo vídeo e tchau